E aí, galera do Rio Maframíx, comigo. Hoje uma entrevista que eu acredito que você vai gostar muito. O papo tá muito bom. Nós já estávamos num bate-papo aqui. E olha, promete ferver o negócio aqui. Celso José Strobel. Strobel, acertei? Strobel, Strobel. Ele que vem lá da Vila Roots, teve uma origem muito é, simples, muito humilde, deu a volta por cima e os últimos. 38 anos, acho que um pouquinho mais, né? mas 38 anos ele ficou na Caixa Econômica Federal, desses 38, a grande parte, a grande maioria como em funções de gerência, foi gerente da Caixa Econômica aqui em Mafra, também foi gerente regional durante um bom período aqui no Planalto Norte Catarinense e hoje aqui está comigo para falar sobre política, falar sobre é, eleição, sobre vida pessoal, sobre empreendedorismo. Seja é. bem-vindo, Celso, é um prazer tê-lo conosco. É um prazer estar aqui com você, realmente eu tenho, você comentou muito bem, já fez toda a parte introdutória, comentou um pouco da minha vida, né? E eu sou realmente natural da Vila Ruth, sou filho de dois pequenos agricultores, infelizmente já não tenho meus pais mais, né? Então isso é, é difícil para mim, já me emociona, né? Porque é, toda uma trajetória, na verdade, sim, tem uma história, né? Porque sendo filho único, há 50, uh, 50 anos atrás, hoje estou com 63 anos, né? Dificilmente alguém sairia do interior, principalmente sendo filho único, para buscar algo melhor, até porque naquela época, né, Douglas, a situação da agricultura é muito diferente de hoje. ou né? Celso, uma coisa que me chamou a atenção no vídeo institucional que você fez para a campanha foi contar a tua origem ali. né? E você saía a pé, ali da Vila Routes, ia até a rodoviária a pé exótico, né? gastou alguma sala de sapato. Isso é verdade. Eu depois, já mesmo trabalhando, sempre fiz isso. Eu, na verdade, vim morar aqui em Mafra é, quando para conseguir fazer o ginásio. à época, eu estudei na escola profissional. E na, eu fui a última turma da escola profissional e com muita satisfação nós temos hoje o professor Júlio Maluta ainda, nós temos feito, nos encontrados, os colegas da profissional e nós temos comemorado realmente, nós fomos a última turma da profissional. E eu vim lá da Vila Rutz, eu, eu trabalhava na roça, literalmente, e vim em Mafra, né, e vim para fazer o exame de admissão na escola profissional. E vim lá da Vila Roots e com muita satisfação fui aprovado nos primeiros lugares na, na, na, na, na escola profissional e vinha fazer o ginásio na, na, em Mafra, mas para isso eu tinha uma, uma questão, né, do, eu tinha que realmente, não tinha aquele tempo, não tinha ônibus, não tinha carro, carro nem se falar, no máximo uma bicicleta, né. Então o que que a gente o que, que eu consegui? Um amigo do meu pai aqui, uma família ucraniana, seu Miguel, que agora recentemente, inclusive na semana passada, completou 90 anos, essa família, sou Miguel, o dono Tereza já falecido, eles me acolheram aqui, uma família ucraniana. Eu não aprendi a falar ucraniano, Douglas, porque é uma língua muito difícil, é né? uma língua eslava, né? É, assim como o russo, como romeno, tcheco, são línguas eslavas, são muito complicadas de falar. não aprendi, não consegui falar ucraniano. Mas dessa família, é, eu considero minha segunda família, meus segundos pais porque o Seu Miguel até tive agora o prazer de comemorar com ele os 90 anos, foi me acolheram na verdade e me possibilitaram Douglas naquela oportunidade de fazer o ginásio em Mafra. Depois fiquei embora o Seu Miguel trabalhei no Bartini, trabalhei no Xadec. Né? depois é, aí eu tive um, aos 18 anos me deu a vontade de ser padre. eu Vou contar toda a história um pouco. Eu tive vontade para o seminário com 18 anos e tive uma experiência e fiz uma e fiz uma experiência muito interessante fiz Douglas. Quanto tempo no seminário? Na verdade fiquei um ano só. É, é, é incomum também, como saiu um filho único sair de casa para estudar, era incomum também um jovem decidir essa, essa questão aos 18 anos. Mas talvez tenha sido a coisa mais legal que eu fiz. Eu tinha uma dúvida na minha cabeça, eu participava de grupo de jovens, sempre fui muito ligado à igreja desde aquela época. E eu me deu algo lá quando cheguei 18 anos, puxa vida, vou fazer vestibular que eu vou fazer. Eu pensei, mas eu gostava muito, de participar de grupo de jovens e tal. Eu digo, vou fazer uma experiência. Conversei com o Padre Neu naquela época, que era o, o pároco da igreja Nossa Senhora Aparecida. E ele disse, não, Celso, você vai lá em Joinville, vai morar com os padres lá, você vai ver se é a tua vocação mesmo, você continua ou não. E foi aí que eu tive a oportunidade de ir a Joinville, fui a Joinville com 18 anos, morei com os padres, iniciei filosofia na época, logo eu vi que não era o que eu queria, mas foi muito importante na decisão da minha vida. A partir daí eu fiz cursinho, e depois fiz cursinho, e depois ingressei na Universidade Federal em Florianópolis. Aí eu fui para Florianópolis fazer processamento de dados naquela época, e dois anos depois eu entrei na Caixa Econômica. É onde trabalhei durante 38 anos na Caixa Econômica E como falei, como você comentou, né, dos mais de 35 anos como gestor de equipes, grandes equipes Na área de logística, processamento, tenho formação em processamento E depois na área negocial E trabalhei depois durante aí, nesse período de 38 anos Finalizei minha carreira em Mafra por uma questão familiar também Na oportunidade eu era para ser, eu estava assim, estava aspirando a superintendência Só que para isso eu tinha que sair é, de Joinville, onde eu morava e eu tenho uma história interessante, Douglas, porque sempre eu nunca me esguei da minha família, tá? É uma coisa que eu falo e me emociono, porque eu, mesmo sendo, eu sendo filho único, talvez por isso, mas não só isso, mas pelo amor que tenho meus pais, eu vinha de Florianópolis de carro, de carona, muitas vezes também, com aquele carro que trazia os documentos para a caixa, e muitas vezes eu vinha de madrugada e chegava ali no quilômetro 9 e andava até a minha casa, uma hora e meia praticamente, para chegar em casa, também caminhando a pé. Então eu fiz isso várias vezes, mas eu nunca me desliguei de casa, nunca desliguei de minha, minha família. Tanto é que de, acabei depois, depois que me formei e, e aí entrei na Caixa em Florianópolis e vim para Joinville implantar um centro de processamento de dados, eu já era formado em processamento, mas vim morar em Joinville e todo final de semana praticamente eu vim a MAFRA. Coincidentemente, a minha esposa Beatriz tem familiares em MAFRA, né? o pai dela é o Dr. Cassias, Eu acabava, a gente acabava vindo sempre para a MAFRA todo final de semana. E uma outra coisa importante, eu nunca me desliguei na comunidade da Vila Rúdice. Quando eu, quando, quando eu fui candidato a prefeito em Mafra em 2020, surgiu uma conversa assim que eu estaria muito pouco tempo em Mafra. Aí eu até fiz uma brincadeira, eu dizia assim, puxa vida, em Mafra eu estou pouco tempo, mas eu sempre morei na Vila Ruths. Eu até brincava, a Vila Routes é próximo de Joinville, né? Que eu sempre participei na comunidade da Vila Routes toda a vida. Minha esposa como catequista, eu na comunidade, até hoje tem minha casa lá na Vila Luz moro na Vila Luz até em função dessa questão dos meus pais, porque sempre acompanhava eles, é, mesmo sendo filho único, mas assim, esse, morando um pouco distante, mas sempre acompanhava. E aí e aí eu vim finalizar minha carreira em Mafra, exatamente porque a minha mãe estava viúva já há 15 anos, e a minha mãe tinha um problema sério de mobilidade, então para dar uma força para ela, eu abri mão de, de buscar uma, uma vaga de superintendente, uh, com a condição que teria que sair para fora de Joinville na época, né? É, eu vim morar em Mafra, aí trabalhei um ano em São Mento do Sul, indo todo dia, voltando, e aí, na sequência, eu vim a Mafra, é, assumir como gerente-geral da agência Mafra, onde finalizei a minha carreira em 2019, em dezembro de 2019. E daí toda a história, né? Aí toda a história, daí o, ah, em 2020, infelizmente, perdi a minha mãe, e é algo assim que me dói muito, né? Nós temos um sítio na Vila Rudes e aquilo lá é, é a cara da minha mãe. Da tua mãe. Cada vez que eu vou lá, realmente, eu tenho que ir lá todo dia, praticamente, eu tenho adoração para ir lá, mas também sofro muito ir lá, porque a cara da é minha mãe. E eu diria para vocês, assim, pessoal, assim que a minha mãe, né, Douglas, foi a minha grande incentivadora. A minha mãe, se não fosse a minha mãe, talvez, meu pai era uma pessoa muito bacana, um cara muito correto, muito honesto. Aliás, eu tive uns pais maravilhosos. É, meu pai tinha uma preocupação, assim, que não tinha dado para que não tinha condições financeiras naquela época, né? Eu hoje, por exemplo, eu indo na, hoje na campanha, daí vinha participar da campanha em 2020, e indo ao interior novamente, no município de Mafra, eu ficava muito feliz por ver que os jovens hoje, jovens como eu, não tinha necessidade de mais sair de casa, eles saíam de casa, mas voltavam formados e trabalhando nas suas propriedades, com na, na, na grande, grandes propriedades na, na plantação de soja, de milho, na pecuária do leite, né? no, agro, no agronegócio como um todo. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso. Algo que me fez ter que sair da Vila Russa naquela época Até pegar uma propriedade pequena E a gente não tinha a mínima condição Eu tive que sair e batalhar pela vida Mas foi muito legal isso, viu, Douglas? Foi muito crescimento Encontrei muitas pessoas na vida que me ajudaram muito Eu sou muito grato e muito reconhecido a muitas pessoas Eu falei, por exemplo, da família do seu Miguel Que me acolheu Até hoje eu tenho amizade com eles E tenho um carinho muito grande, assim Por tudo que eles fizeram por mim E sou muito grato por isso Celso, deixa eu fazer uma brincadeira com você Você, fala, você falou bastante ali que é filho único, filho único Dizem que filho único geralmente são pessoas mais difíceis de lidar, são muito mimado. Né? Vocês se consideram um cara mimado? Não Douglas, na verdade eu não sou um cara mimado, assim. até porque assim, pelo fato de ter saído muito novo de casa, eu tive que aprender a conviver com pessoas bem estranhas. E encontrei pessoas totalmente estranhas nos, nos irmãos biológicos que eu não tive, encontrei no mundo vários irmãos que me ajudaram muito, e encontrei vários pais que eu não tinha presente naquele momento que me adotaram e me ajudaram muito, sabe? É, pessoas maravilhosas Eu tinha um senhor em também também chamado senhor também Eu já trabalhava na Caixa Econômica Que todo domingo eu ia lá na Lagoa da Conceição Que ele morava lá, comia um churrasco com ele lá Então pessoas que me adotaram na vida Então tem muitas pessoas que fizeram parte da minha construção até É até difícil falar de nomes assim Porque eu vou ser ingrato é, E não reconhecer tantas, quantas foram as pessoas Que contribuíram comigo na minha trajetória Foram muitas na verdade, sabe Douglas? Celso, você sai é, ainda jovem Lá da, da Vila Ruts, né Para... É... Desbravar o mundo e o mundo passou por uma revolução nos últimos anos é, gigante. O que, que você vê de mudança no, no mundo? desses, Desde quando você sai lá da Vila Routes, menino, agora um senhor já de seus. 63 se, anos. Se, se, se, <risos> 63, é, 63, 63 anos. anos. Olha, Douglas, assim, muitas coisas mudaram, sabe? Muitas coisas mudaram, a, re a revolução tecnológica foi enorme, né? Na época eu saí para fazer um curso na Infraenópolis de Processamento de Dados, né? Na verdade, eu sempre tive mais aptidão na parte administrativa. Iniciei a minha carreira na Caixa Econômica com o Processamento de Dados, vim implantar um Centro de Processamento de Dados em Joinville. Avançou muito, né? Nós vimos muitas mudanças tecnológicas nesse período, nesses 50 anos aí que a gente presenciou, né? Muitas mudanças tecnológicas, mas algumas coisas, Douglas, assim, é impressionante, né? A tecnologia aumenta, é, muda muito, mas tem alguma coisa que, que não muda nunca, viu Douglas? Aqueles valores que eu aprendi com o meu pai, né? que eu aprendi com meu pai no interior, com a minha mãe, a seriedade e a honestidade do meu pai, a garra e a determinação da minha mãe, é, foram meus grandes impulsionadores. Você sabe que na, na campanha minha mãe tinha recém falecido, minha mãe faleceu em agosto de 2020 e nós estávamos naquele processo de definição de candidatura, eu tinha abandonado a minha candidatura, eu ia abandonar a minha candidatura. Porque eu estava eu, assim, eu tava assim eu, aquilo me abalou muito, aquilo me, mexeu muito comigo. Mas algo me disse que a minha mãe, é, mesmo não estando ali fisicamente, a minha mãe apostava em mim e acreditava em mim. Ela tipo como que dizia, filho, vai em frente, siga em frente. Então isso é uma coisa assim realmente, sabe Douglas, muito marcante para mim. Então esses valores que eu trouxe para mim foram as coisas mais bacanas. Embora tudo tenha mudado, a vida mudou, a vida melhorou. Eu constituí uma família maravilhosa, tenho uma esposa maravilhosa, que é a Beatriz, tenho a família do meu sogro, o doutor Cacias, a dona Yara, são pessoas que pessoas fantásticas, tenho uns cuidados fantásticos também. Mas, assim, realmente, é... e dois filhos também maravilhosos. Eu tenho o Franz, mais velho, trabalha na CEMIG. Ele é engenheiro eletricista na CEMIG. O Daniel está em Joinville, fazendo engenharia é, mecânica, é, engenharia civil. Então, assim, tenho dois, dois filhos maravilhosos. Muito grato a Deus também pela família que eu tenho. Mas é o que eu sinto muita falta, realmente, assim, é da minha família, dessa minha família raiz, da minha mãe, do meu pai, né? É, realmente faz bastante falta. Que marca, né? Você falou da eleição. Você foi o segundo mais votado faltou pouco para gente na tua visão o que, que faltou para você virar esse jogo pois olha é difícil na eleição né depois que a eleição a... depois que a eleição finaliza né Douglas é difícil a gente fica fazendo uma fica fazendo ponderando assim o que, que te... aonde que teríamos errado né Eu acho que é um conjunto de pequenas coisas na verdade sabe Douglas às vezes é um conjunto de pequenas coisas nós tínhamos uma nominata pequena de vereadores né a gente não teve tempo de se preparar foi uma campanha assim é, foi difícil para nós é, principalmente em época de pandemia né é, foi difícil embora a gente te, a gente tenha tido tem que reconhecer na verdade né é, o MDB é, vou reconhecer o partido MDB que me deu a condição de ser candidato a prefeito acreditou em mim até porque outros partidos no máximo me ofereciam a candidatura a vice o MDB acreditou em mim e deu condições, assim, é, deu condições de fazer uma campanha legal. Eu tive uma campanha relativamente boa, claro. É, uma campanha muito pé no chão. É, a gente não prometeu nada também. Nós assim, fizemos com, muita, com muito cuidado, muita cautela, né? Vocês acompanharam aqui. E, e assim, mas foi, foi detalhes, sabe, Douglas? Eu não sei, é difícil a gente trabalhar um conjunto de coisas, tá? Realmente, depois que passa. A gente vê um, alguns erros que cometem. E todos nós erramos, quer dizer, a gente, como um ser humano, erra também. Nós, possivelmente, tivemos nossos erros também na, na, nessa questão. Agora, de outro lado, Douglas, olhando, por exemplo, o resultado da campanha, e olhando o que nós conseguimos fazer, uma, a, a, a campanha que nós fizemos, sem demérito, as demais campanhas dos colegas postulantes. Sem demérito a eles, os demais candidatos ali. Nós fizemos uma campanha realmente propositiva, uma campanha limpa, uma campanha honesta, de proposta. Em momento algum, Douglas, eu denegri a imagem de ninguém. Eu era até orientado, inclusive, pela empresa de Martin, para atacar os, os adversários, sabe? Eu nunca fiz isso. Eu sempre recusei a fazer isso, Douglas. Eu preferia trabalhar a minha história, as minhas qualidades e as minhas propostas, o que eu ia fazer por Mafra. Num momento algum, quis denegrir ninguém. Pelo contrário, na última semana, né, a gente teve vários ataques aí, ataques de, de, de mídias sociais que você sabe muito bem como isso funciona e é muito rápido, né? Hoje, numa campanha, é muito difícil você é, conseguir controlar tudo isso, né? Hoje você propaga um monte de informações duvidosas, inverídicas e você tem dificuldade de administrar, esclarecer isso, né? Em que pesa isso tudo, né? A gente manteve o nível. Então, eu fico muito feliz, Douglas, inclusive, em ser reconhecido pelos adversários, né? É, em ser reconhecido por esses adversários que nós fizemos uma campanha limpa e propositiva. E isso ficou muito legal para mim. É, isso, o meu nome realmente foi muito bacana nesse aspecto. As pessoas que não me conheciam, passaram a conhecer. Porque veja bem o seguinte, eu, eu, realmente eu morava é, uma parte desse interior de Mafra, eu conhecia bem, até em função da igreja, do trabalho de igreja que eu participo, participo em um movimento de casais. Mas outra parte, da igreja, outra parte do município eu não, eu não conhecia muito. E o município de Mafra, realmente, eu tive o privilégio, essa campanha me deu o privilégio de conhecer muitas pessoas. E os meus filhos, principalmente o mais velho, temiam que eu perderia amigos nessa campanha. E pelo contrário, eu, eu, eu, eu aumentei muito a minha amizade e conheci muita gente bacana. Sabe? Nesse município de Mafra. Fiz muitas amizades. Eu tive a oportunidade de conhecer, não todas, mas quase todas, são 43 comunidades do interior, Douglas. São 2.887 quilômetros de de chão. Eram mais de 50 pontos de madeira que necessitam ser trocados para alvenaria. Então, essas, é para você ver como é o município de Mafra. Ele é um município complexo de administração, sabe? Então, por isso que eu, assim, eu, eu sou muito agradecido por ter tido essa oportunidade de ter feito essa campanha. E foi legal para mim. Foi um grande aprendizado e um grande crescimento. Eu tenho certeza absoluta que eu saí maior do que entrei nessa campanha, você, sobre todos os aspectos. Inclusive. Você volta a 2024? tem essa pretensão, tem tipo com relação ao projeto 2024 Douglas, Eu estava comentando com você aqui fora da, da da entrevista, né? Eu não é que eu não tenho visão de futuro, mas eu pro, procuro ver o presente, né? Hoje a gente tem uma proposta, né? Nós temos uma proposta aí, uma proposta agora para 2022, tá? É, a gente fez uma pesquisa recente, na verdade, eu fiz uma pesquisa recente, na verdade, assim, que confirma uma expectativa que a gente tinha. É uma boa aceitação do meu nome, muito boa, por sinal. Eu acho que também um pouco foi muito fruto, claro, não só da votação, a, a eleição por si só é uma pesquisa, né, Douglas? Aliás, a melhor pesquisa que nós tivemos ultimamente, eu acho é. para qualquer candidato tomar como base hoje, nós tivemos uma eleição há dois anos atrás. Essa eleição nos dá condição de realmente avaliar o potencial de cada candidato, sem demérito a ninguém. Evidentemente que poderão aparecer outros candidatos também, mas a dinâmica dessa eleição mostrou realmente o que, que, o, que, que o povo de Mafra pensa normalmente uma outra questão, né? Não sei se eu já entro nesse link aqui. É, eu era, eu, eu fiz essa eleição pelo MDB e sou muito grato ao MDB por tudo que eu falei pela condição que me deu e foi o partido que me deu essa condição. So, somente que em função, na verdade, é, é, havia uma, uma expectativa no, no próprio MDB e minha particular que a gente conseguisse, sabe, para uma, uma, uma, uma para assim uma, uma, uma pré-candidatura, né? Nós temos falar em pré-candidatura agora. Né? Dentro, do, dentro do meu partido você fala inclusive em postulante até né? mas dentro de uma pré-candidatura hoje para deputado, vamos falar em deputado estadual que seria o foco agora em 2022 né? é, nós temos que pensar na verdade, não há, claro é, preferencialmente o município de Mafra mas não só Mafra, nós temos que pensar o Planalto Norte Catarinense e a gente vinha mantendo dentro do MDB alguns contatos com os demais municípios no sentido de se trabalhar poucas candidaturas de forma a viabilizar uma candidatura com potencial só que a gente tem que entender também, esse é o nosso propósito. Só que muitas vezes o propósito dos partidos, na verdade, né Douglas, é eles colocar mais candidato, candidatos, né? é, ter mais candidatos na região, por quê? Para ter mais condição de alavancar votos para o partido. Isso não está errado. É da dinâmica do partido, é assim que funciona. Só que para um projeto nosso local... É, e o local, no caso, Mafra, levando em consideração também o Planalto Norte, nós temos a, tem, temos a necessidade de juntar isso para poder realmente ter condições de fazer uma votação é, que dê a condição de, de realmente pleitear com sucesso uma pré-candidatura, realmente nem sempre isso é possível, né Douglas? Então em função disso, é, e uma outra coisa também, Douglas, agora eu vou falar um pouco aqui da minha recente mudança de partido, é, no final do, do prazo de, de, de janela partidária, né, eu acabei me filiando ao Partido Novo. Mas por que que eu me filiei ao Partido Novo? Não apenas por essa questão aí de ter mais possibilidades, o que é relativo também, isso não me dá garantia é, de taxa maior de sucesso em sucesso, mas o que, o que que me chamou muito a atenção e o que que me levou a optar pelo Partido Novo, Douglas? Quando eu estava na, na, na campanha de prefeito, várias vezes eu fui abordado por jovens, jovens que eu não os conhecia. E esses jovens vinham até mim, sabiam toda a minha história, sabiam que eu tinha morado, que eu nasci na Vila Rússia, toda essa história que eu contei hoje, abreviadamente, eles sabiam toda essa história. É, conheciam minha carreira profissional, conheciam conheci muito de, da minha pessoa e se, se identificavam com a minha pessoa. E diziam, ó oh, Celso, estou com você, já estou mobilizando meus colegas aqui pra gente, vamos trabalhar para você, porque acreditamos em você. Eu achava aquilo muito legal e não foram jovens, foram muito jovens. E vi também, o que, que eu vi também? Eu vi muitas pessoas também, né, Douglas? Eu vi muitas pessoas também que estão um pouco decepcionados com a política, tá? É, não sei se há razão para isso ou não, mas hoje eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que, não, é, que deveriam, poderiam participar da, da, da vida pública e não o fazem. É claro, né, pessoal? Eu falei para você, Douglas, no início, para mim, com 63 anos, seria muito mais comum eu tô aposentado não que me sobre dinheiro, mas o que me motiva a participar de um processo, como me motivou para participar do processo de prefeito, não foi a questão, não foi a questão financeira e nem a questão de poder, não é isso, Lucas. Mas eu entendia que pela experiência que eu tinha tido na Caixa, eu fui durante 15 anos gerente regional da Caixa Econômica Federal, atuando junto a 27 municípios do Planalto Norte catarinense, inclusive incluindo o município de Mafra. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Caixa, o maior instrumento de políticas públicas do governo federal. Eu tive, tive a oportunidade de conhecer a realidade de, de, de todos os municípios. Né? Municípios grandes, como Joinville, Jaraguá do Sul, como municípios menores, como Bela Vista o Todo, como Major Vieira, Três Barras, os médios como Mafra, como São Bento. Né? Então, eu tive essa oportunidade de ver. E eu achei, Douglas, sinceramente, assim, poxa vida, é mais cômodo me aposentar, viver a minha vida, viajar. Mas eu acho que eu tenho uma missão a cumprir. Tá? Acho que tem uma missão a cumprir. Por isso eu fui candidato a prefeito, Douglas. E claro, eu entrei naquela eleição para ganhar a eleição, ninguém entra para perder. Mas eu entrei com a preocupação de fazer uma grande campanha. E se eu não tive a vitória, mas eu, tive, eu fiquei muito feliz pela votação que tive, pelo reconhecimento das pessoas, pelo pouco tempo de campanha... E também, mas principalmente pelo reconhecimento da campanha que eu fiz. Isso me deixou muito feliz e me habilitou e deixou, assim, o meu nome, bastante legal para uma, uma eventual disputa futura, tá? E por essa mesma razão, Douglas, puxando um link aí, na verdade, nesse momento eu volto a repetir as mesmas palavras. Por que, que na verdade, por que que, eu, por que que eu optei pelo novo e por que que eu, na verdade, por que que, por que, que eu é, optei pelo novo e por que que eu quero ser pré, sou pré candidata a deputado estadual de Mafra? Por quê? Já expliquei a, você, a, a vocês, que né? é, estão nos acompanhando, as razões de que eu deixei o MDB. É, e também, e as razões que me levam a, a entrar para o novo, não é só porque aumenta minhas chances de eleição, não é só por isso, não. É principalmente de todos. Porque, apesar de tudo, né? É, o novo ainda, é, para os jovens é um partido que tem uma boa aceitação e para aquelas pessoas que nunca participaram da política, eu acho que é um partido assim que representa hoje uma porta de entrada para trazer as pessoas que não estão na vida pública e na política, porque vamos fazer uma reflexão Douglas aqui, vamos pegar os partidos tradicionais e nada contra eles tá? aliás eu vou dizer uma coisa para você de coração, para todo mundo que está nos acompanhando quem faz os partidos são as pessoas. Não são, as, não são os partidos que fazem as pessoas. Claro, o partido tem uma linha ideológica, tem a, seu, a, seu, tem a sua linha programática, né? Mas quem faz os partidos são as pessoas. E, e o que, que, as, que tipo de pessoas nós temos que ter nos partidos, né? O que, que nós temos que buscar nos partidos? Pessoas com princípios, valores e caráter. Né? Eu acho que a própria campanha que a gente fez dentro do MTB mostrou que é possível fazer uma campanha legal. Um partido grande também como qualquer outro partido pode fazer também, como outros fizeram, né? Então, o que eu, o que eu, eu, eu entendo nessa questão é, é, é esse apelo, né? E esse apelo é realmente que o que o Partido Novo tem com os jovens. Eu, assim, uma coisa que me levou a tomar essa decisão, eu participei de um, de um do encontro do Partido Novo em Joinville, onde tinha mais de 500 pessoas e mais de 400 pessoas eram jovens. Com a força, com o negócio, aquilo lá me contaminou e de tal maneira e, e assim e realmente eu já tenho percebido que a, o fato né, de ter essa de ter essa predisposição essa a, a essa questão do, do, dessa participação no novo já tem despertado muitos jovens que já têm me procurado então assim é como eu falei não é que os outros partidos é, é, é uma visão que o jovem tem ele, ele tem essa visão ele, ele talvez pelo sentido do, da, da mudança da necessidade de mudança né é, na verdade, o Novo tem algumas, realmente, ele tem uma, uma parte, assim, vamos dizer, programática muito interessante. É um partido que tem alguns diferenciais com relação aos partidos tradicionais, né? Ele tem, por exemplo, tem uns três pontos muito fortes. O primeiro ponto do Novo é que o dirigente do partido não pode ser candidato. É, Imagina um time de futebol. Você tem o pessoal, os dirigentes e tem os jogadores, né? Os jogadores... Não, é, é similarmente no, no partido os, quem é candidato não pode ser dirigente e quem é dirigente não pode ser candidato então existe essa segregação que é muito importante e muito legal, porque o que, que acontece? muitas vezes o presidente do partido ele é o candidato a determinado cargo e, e, e o Novo trabalha nesse princípio de segregação que eu achei muito interessante essa é uma questão, segundo o segundo ponto é que o Novo não utiliza, é, não utiliza fundo partidário nem fundo eleitoral como é que funciona isso? Os partidos recebem um fundo partidário, é, o fundo partidário é uma verba que o partido recebe, né? todos os partidos recebem, o novo devolve esse dinheiro, só que esse dinheiro, como ele não pode devolver, ele devolve isso, fica depositado numa aplicação no Banco do Brasil em títulos públicos federais. É, 5% disso ele é obrigado a usar numa cota feminina, é obrigado por lei, eles já tentaram reverter isso porque eles queriam devolver tudo, não conseguiram, então eles aplicam numa cota feminina em pós-graduação para mulheres, em, ah, você já pode ter visto por aí ao do Novo com mulheres, né? Não vê dos homens, vê das mulheres. É porque Eles, são, eles fazem isso porque eles são obrigados a fazer essa divulgação da, das mulheres, tá? Por uma questão de legislação. Com relação ao fundo eleitoral, né, Douglas? Você viu recentemente a discussão que nós tivemos aí, e aqui a gente não quer fazer juízo de valor, assim... Mas veja bem o seguinte, nós tivemos recentemente aprovado um fundo eleitoral de 4,9 bilhões, né? 4,9 bilhões foi o fundo eleitoral, né? Era o, da eleição passada, de 2020, da eleição de 2020, foi 2,3. Agora foi, era, foi 4, que foi para 5,7, que voltou para 4,9. E a gente sabe a situação do país, né? O país passou por uma pandemia recentemente, a gente sabe que tem hoje uma situação fiscal bastante complexa no país, no entanto foi utilizado muito dinheiro. Não tô aqui para questionar o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? Esse é o fundo eleitoral, né? É o segundo fundo, né? Mas eu entendo também que fazer campanha sem fundo eleitoral vai ser um enorme desafio para nós no novo mas é um princípio interessante o partido não utilizar recursos públicos para fazer realmente as, as campanhas. Celso, mas você não acha que isso daí, o papel é muito bonito e a prática é muito diferente disso? Em que sentido? Do fundo, no caso? Porque, sim, às vezes eu vejo essa questão do novo não querer usar. É, mas, assim, é um dinheiro que veio para ser usado. Por que não aplicar tudo isso na... na, na né? Porque veio para ali, tem que fazer ou não... Eu acho que, às vezes, a... a... Você tenta romantizar demais as coisas e isso que não... Utilizar esse dinheiro, então já que não pode usar, não quer usar, mas usar de forma diferente, ajudar os é. jovens... Pois é, eu não, eu não sei, é uma questão assim é complexa, né, Douglas? Na, na verdade, o, o, o novo, esse da, da cota eleitoral, do, do, do, da, do fundo de campanha, né, o fundo eleitoral, o, o novo, devolve, esse devolve integralmente, tá? Devolve integralmente realmente pra, integral integralmente a União. Na verdade, o novo desses 4,9 bilhões, ele deveria ter uns 100 milhões, na verdade, pelo não é um partido grande, né? Então deveriam uns 6 milhões, mas ele devolve tudo isso. Do fundo partidário também, ele está devolvendo já há 4, 5 anos, praticamente, o novo iniciou sua atividade em 2015, 2015. 2016, né, que está devolvendo praticamente tudo isso. É assim, é uma, é, é, uma, é uma... O partido tem essa diretriz, mas não tem sido isso, na verdade, claro, aí você vai perguntar mas como é que você mantém uma campanha, né, Douglas? Uma campanha tem custo, você sabe muito bem, você é de mídia, você sabe que uma campanha tem custo. No Novo você trabalha a questão de doação, mas não doação concentrada, doação pulverizada. É muito utilizado no Novo, uma, um negócio chamado vaquinha eletrônica, Tá? que é a doação realmente de, de pequenos valores de forma coletiva E isso tem sustentado as campanhas do Novo, tá? É claro, evidentemente o candidato acaba entrando com um pouco de recurso também, mas isso acontece também nos partidos também que, que, que você participa onde tem fundo eleitoral. O candidato acaba, ou um grupo de apoiadores vai acabar... É, na verdade, o Novo tomou essa decisão de, é, de financiar suas campanhas por parte dos filiados e apoiadores, né? Mas você sabe que realmente os candidatos acabam, de certa forma, com alguma coisa contribuindo também. Então, é uma, é uma filosofia do novo, realmente, uma aí, que tem, diferente, que tem, assim, tem se mantido, tem dado certo. Voltado aqui para o município, que leitura você faz, Tomás, dessa gestão, desses dois anos de, de gestão? Olha, eu, assim, eu, eu, eu como eu vou dizer para você, antes que uma avaliação, acho que é prematuro falar em avaliação, né? nós estamos aí com um ano e, um ano e quatro meses, nem né? isso, de, de, de governo, é muito pouco tempo para fazer uma avaliação. Mas eu, assim, eu vou dizer o que eu espero que o MAS faça, que é aquilo exatamente que nós propusemos na nossa campanha. E, e aliás, muita coisa que eu propus na campanha é coisas que o Novo adota. É, o, novo anota, o, o Novo adota muito a questão de buscar eficiência na máquina pública, sabe, Douglas? De ter transparência nos atos eficiência, tá? E, e, na verdade, ter uma máquina mais enxuta para sobrar dinheiro para poder investir. O que, que nós propusemos, só lembrando um pouco da nossa campanha para a Prefeitura de Mafra, o que, que nós propusemos? Nós propusemos aqui uma. Nós temos em Mafra novas secretarias, nós propusemos reduzir para sete secretarias, cargos comissionados de 105, parece-me que eram, para 51. Nós demos um estudo muito bem, muito bem detalhado. E qual é a importância, qual é a importância disso, né, Douglas? Nós temos hoje em Mafra uma arrecadação de IPTU em torno de 9 milhões. Essa arrecadação de Mafra de IPTU hoje, 9 milhões. Nós, com essa proposta de redução administrativa, nós, nós é, faríamos uma, uma economia de mais de 2 milhões por ano. Juntando os quatro anos de mandato, nós faríamos uma economia de pelo menos uma receita de IPTU. Tá? E isso, evidentemente, qual era a proposta? Usar em áreas... É, é, nas necessidades mais emergentes, uma das principais em Mafra é a questão da infraestrutura que é muito, é muito carente precária. Tá? é bastante precária. E se você lembrar por exemplo claro que você a questão é, levando uma relação a finalidade básica do IPTU é para você fazer essa melhoria urbana mas você vê que hoje com 9 milhões você não consegue fazer tanta coisa de melhoria urbana né? sabendo com um quilômetro de asfalto hoje dependendo da situação, mesmo na cidade, né? mesmo na cidade já tendo alguma estrutura, alguma coisa fica de um milhão para cima. Se necessitado da estrutura hoje, se fizer fazer um asfaltamento hoje, você tem que fazer macro-drenagem, você tem que fazer esgoto sanitário, tem que fazer um monte de coisa, isso encarece bem mais. Então, assim o que eu espero do MAS, que o MAS faça esse governo com, com essa gestão, que dê transparência, é, que faça enxugamento, é, é, que faça assim, uma gestão democrática, participativa, que é exatamente o que nós propusemos na nossa proposta de campanha. E a gente realmente ia fazer. Aliás, né, né, né Douglas, eu assim, quando eu fiz o meu vídeo de apresentação para o novo, eu fiz exatamente essa proposta, que foi, a, e foi muito bem aceita pelo partido, foi a proposta que eu apresentei quando fui candidato a prefeito, sabe? Então, é, essa é a linha. Então, eu, sinceramente, eu desejo que o Márcio faça uma grande gestão. Por quê? Porque, acima de tudo, nós necessitamos, né? É, primeiro, em respeito às pessoas que votaram nele, né? Embora não tenha sido maioria, mas foi a, ele foi o ganhador da eleição. E, segundo, nós, enquanto município, nós temos que torcer pelo bem do município, né? Nós temos que pensar para frente. Aliás, eu acho que nós estamos num momento, né, Douglas, isso vale a nível municipal, estadual e federal, que nós temos que nos unir, Douglas, e resolver e fazer as coisas que têm que ser feito e tocar o país para frente. É, eu acho que nós temos aí, estamos saindo uma pandemia é, que trouxe muitas consequências. Né? Na nossa região não tanto, talvez, porque nós tenhamos uma base agrícola muito forte. E essa área não foi afetada, né? Mas assim, eu torço que o Márcio faça um grande governo. Mas para fazer uma avaliação, eu acho prematura agora, com um ano e quatro meses, na verdade, fica difícil fazer uma avaliação. Mas eu espero que ele faça um grande governo. Essa é a, é a minha torcida. Celso, desses todos os anos que você trabalhou aí na, na Caixa, muitos deles em direto contato com prefeitos, com municípios, hoje o Planalto Norte está vivendo uma calamidade de questão... É, política. Nós temos três prefeitos presos né, e outros sendo investigados. Você recebeu muita proposta de propina? Como que é esse É que na verdade assim, como é que funciona na caixa econômica, né? Tudo é muito bem, é tudo muito bem regulamentado, né? Então os negócios que nós fazíamos, na verdade, né, a gente sempre é ah, não tinha essa brecha. Não tinha essa brecha, porque na verdade o pessoal sabe que com a Caixa tudo é muito certo. né? Aliás, eu dizia para os gestores municipais: muitas vezes o pessoal, os gestores, né, Douglas, eles reclamavam da burocracia da Caixa Econômica. E eu dizia para eles: olha, a Caixa é burocrática, a Caixa cobra no acompanhamento de obras, principalmente nossos engenheiros são muito criteriosos. Mas, por outro lado, a Caixa é uma salvaguarda para você também. Porque o gestor público tem essa questão, né, Douglas? Na verdade, ele está ele sujeito a esse tipo de coisa. E, e, e tudo, tudo essa, essa por exemplo toda essa, essa rigidez que a caixa tem no fundo ela acaba funcionando como uma proteção para o próprio gestor público né é, e com isso e, e na verdade é, é, é assim é uma, uma coisa que é positiva para ele no se de resguardar a, ele da, da, da, da, da questão de algum tipo de envolvimento né isso é uma questão de obras né Então realmente é uma coisa assim sabe Douglas é realmente assim a gente não é, a gente vê que os instrumentos de acompanhamento estão cada vez mais estão atuando forte né? Eu acho que é importante, eu acho a questão assim, nós temos que esse processo realmente tem que ser acompanhado aí entra a questão da transparência que eu comentava com você, é muito importante dar transparência, porque quanto mais transparência você dá, você inibe também esse tipo de coisa, né Douglas? São instrumentos de gestão, na verdade, é que o Novo tem trazido alguns instrumentos de gestão que são mais do tipo da iniciativa privada e está trazendo para a pública. O que que acontece? A, a administração pública é diferente da iniciativa privada a implementação, só que alguns princípios da gestão privada podem ser plenamente aplicados na gestão pública, né? Essa questão de se buscar eficiência, se cortar, reduzir custos. Para que isso? Quando você reduz custo, você abre espaço para investimento? Porque na no município, né, Douglas, as demandas são é, infinitas e os recursos são sempre finitos, né? por melhor que você tenha uma condição financeira do município, seja feita uma boa gestão, mas sempre vai ter mais demanda é, do que você tem disponibilidade para executar essa demanda, não é isso? Sim. É um grande desafio, né, Douglas? Na verdade é essa questão aí. E eu queria citar um pouco assim, falando um pouco do novo, né? Assim falando um pouco da, você comentou, por exemplo, da do novo, né? Da, fala um pouco da experiência, né? A gente falou um pouco da questão, de alguns conceitos do Novo, né? Eu falei, por exemplo, da questão aí, falei duas duas coisas diferentes do Novo, falei da questão do, do, do dirigente poder ser candidato, falei do no uso do fundo partidário, do fundo de campanha eleitoral, né? É, eu queria falar uma outra coisa do um Novo que eu achei muito legal. Uh, andando na, na, nas prefeituras, durante os 15 anos que eu transitei na região aqui do Planalto Norte Catarinense, eu vi quão difícil é a montagem de equipes para se trabalhar na prefeitura é bastante complexo. Nós levando em consideração que normalmente uma prefeitura no município é a nossa maior empresa, né, juntando área de educação, área de saúde, né? Você vê a prefeitura de Mafra hoje tem, não sei quantos, mais de 1.300 empregados deve ter hoje. Em média, estou dando aqui, não tem um exato, mas mais ou menos por aí. Então a gestão disso tudo é, é bastante é, é, é bastante complexa. E montar a equipe também é, to, é muito complexo. O que o novo faz muito interessante além de fazer, por exemplo, e aí tem um lado na questão falar do processo que tive em dois momentos, por exemplo, eu sou postulante a pré-candidato a deputado estadual pelo novo. Quando que é. lança a candidatura? Na verdade, na, na verdade, assim, a candidatura você na verdade é você é pré-candidato, né? Você as, já você ca, não as fez um lançamento de pré-candidatura? Né? Não, não fizemos, não fizemos lançamento ainda, porque na verdade é o seguinte, Douglas, eu estou participando do novo tem uma tem um processo um pouco diferente que eu acho muito bacana que os demais partidos políticos deveriam se espelhar e fazer que é a questão assim, ele faz processo seletivo, por exemplo, eu sou postulante a pré candidata a deputado estadual, então eu estou fazendo, fiz já, estou fazendo uma, um curso, já passei na primeira etapa e estou fazendo uma formação através da Fundação Novo, um conjunto de, de, de conteúdos sobre economia, política, um conteúdo bastante variado, sabe? E... Então, assim, é uma forma de preparar. E o Novo faz também esse processo seletivo, além, do, para, além dos, do, para os cargos, né? o Novo faz também nas prefeituras. Então, por exemplo, o Adriano é o prefeito de Joinville, que assumiu no último mandato. Ele fez processo seletivo para todos os cargos da prefeitura. Os secretários foram todos... É, selecionados por processo seletivo. Todo mundo podia mandar currículo e esses, esses, esses currículos foram selecionados. Então há um critério na composição da equipe. Isso aconteceu lá no governo Zema também, aí em Minas Gerais, né? Também foi feita uma montagem assim, buscando com isso. Você não pode, é, você não pode, por exemplo, assim, é, existe o um componente político, né, Douglas? Mas o quanto mais você puder dar é, a questão, por exemplo, de você dar, estabelecer critérios nessas funções é muito melhor. Eu, então, eu falo desse exemplo, do, o, Zema fez isso em, eu, o Zema fez isso em Minas Gerais, o próprio Adriano está fazendo isso em Joinville, ah, o governo do Zema em Minas Gerais tem uma avaliação hoje de 70% pelo Novo, é, o Adriano está, no último pesquisa com 88% de aprovação. Então, é uma gestão bacana, muito bem aceita pra, pra, pela população de Joinville. Nós temos uns deputados, temos oito deputados... É, o nosso representante do Novo tem oito deputados federais hoje no Congresso, que são destaque sempre lá na atuação dentro do Congresso. Temos deputados estaduais, também sete deputados estaduais destaque, temos 26 vereadores também atuando nas câmaras de vereadores e trabalhando assim dentro das propostas. É, Por quanto trabalha a proposta, né Douglas? Porque muitas vezes o que é uma coisa um pouco complicada na política chama-se oposição sistemática e apoio incondicional. Eu acho que as coisas têm que ser analisadas à luz do que está se propondo e que está se discutindo, né Douglas? É, e hoje infelizmente em política funciona muito assim. Ou eu sou oposição sistemática ou eu sou apoio incondicional. E eu acho que muitas vezes, e, e, eu acho que para se analisar as coisas nós temos que analisar a luz do que nós estamos analisando. Eu sei que isso na teoria falar é um pouco mais fácil, na prática não é tão fácil, mas esse é o caminho a ser buscado, tá? É, você sabe que a gente vive um problema grave no, na, na a mídia hoje, na a mídia tradicional, ela está enfrentando problemas gigantes, né? Uh, grandes conglomerados de, de comunicação estão fechando e tudo mais na nossa cidade, por exemplo, tivemos dois grandes jornais que fecharam né, e não, não, não conseguiram se reinventar agora, para um jornal pequeno como o nosso, a dificuldade é assim se você fala bem do prefeito é, não precisa nem ser qualquer situação ah, porque você é do prefeito, lá é do prefeito se você faz uma crítica à gestão seja uma, um problema do município se faz, você vira oposição da noite para dia e vice-versa. Né? A gente não tem essa... E as duas prefeituras? Né? Se você ataca, você vira oposição. e Você já é encarado como oposição, já tem portas que vão se fechando. E se você não fala, também você vira né, aquele jornal que só publica, realiza da prefeitura. Então, ela é difícil. Acho que fazer gestão ela precisa ser repensada de uma forma plena, né, você vem aí com essa proposta, né, de ser um postulante, quer ser um candidato a, a deputado estadual, se você chegar lá, o que, que você pensa Você fazer? Já tem um planejamento de que, como resolver a nossa história aqui no Planalto Norte? É, na verdade, Douglas, nós temos aí uma questão, é, o que, que desperta em mim essa missão, né, como eu falei para você, da mesma forma lá como candidatura a prefeito, é, claro, evidentemente, a gente percebe uma, uma boa aceitação do nome, é, não que eu seja o único nome, né, Douglas, com todo o respeito aos demais eventuais postulantes, né? É, mas, pela votação da eleição, pela aceitação, por uma pesquisa, a gente está tá muito bem. Ah, e o que, que eu percebo mais aqui em Mafra? Em Mafra, eu percebo um grande anseio é, da falta de uma representatividade na Assembleia Legislativa. Nós, desde o ano de 1998, nós tivemos o último eleito aqui, foi o Luiz Roberto Herpes, o Beto Herpes. E em 2000, se não me falha a memória, eu posso estar trocando as datas aí, daqui a pouco alguém vai me corrigir e vai dizer que as datas estão, não estão corretas. No ano 2000, o Beto Herpes foi para o Tribunal de Contas do Estado. E desde essa oportunidade, nós estamos assim sem um representante na Assembleia Legislativa aqui no município de Mafra. E no último período, aí nesse último mandato, nós tivemos uma infeliz coincidência ainda de não termos nenhum representante do Planalto Norte Catarinense, desde Canoinhas até Joinville, praticamente. Nem São Bento, que normalmente nós tínhamos um representante, até porque é um município maior, tem mais eleitores. Nem São Bento nós temos representante hoje. Então, hoje eu vejo que, por isso que eu acho, eu acredito, tá? que chegou a hora. Eu vejo esse anseio. Na verdade, Douglas, o que nós temos que pensar agora aqui não é na pré-candidatura A, ou B ou C. Nós temos que pensar, mafra necessita de um representante na Assembleia Legislativa. Essa é o nosso, acho que é mais que uma questão partidária, é a partidária, aliás, a é supra-partidária aqui no caso, né, não é não é a partidária, é supra-partidária, no sentido assim de nós realmente a gente percebe isso das entidades. Conversando com as entidades, com os grupos representativos, a gente percebe nitidamente isso, Douglas. MAFRA realmente, a gente percebe esse anseio. Esse anseio Porque... foi detectado em pesquisa por mais de 90% das pessoas de MAFRA. E o que que, o que, que essas pessoas pedem também, Douglas? É, essas pessoas pedem é, honestidade no representante, igualmente como pediram na eleição de prefeito, a mesma coisa. O Celso, e, e na, na, na, na eleição passada, nós tivemos uma penca de pré-candidatos ali, de candidatos Sim. a deputado a, a estadual, aqui tivemos. Até federal, que não conseguiram se viabilizar. Você acha que esse ano a gente corre esse risco também de ter uma penca de candidatos e aí chega lá e ninguém consegue? É, esse risco a gente corre. O ideal, seria, o ideal né, Douglas, seria a gente ter menos candidatos, né? E, mas é uma coisa difícil de controlar. Eu comentei com, com você no início aí quanto à questão do. Aí vem a questão do interesse do partido, né? Todo partido, na verdade, tem interesse em fazer votação no município. Eu, a gente não pode ignorar também, veja bem, quando a gente comenta isso aí, vote por Mafra, né, eu acho que esse... Joinville fez um movimento parecido com isso, eu morei em Joinville muitos anos, e Joinville, embora tenha um colégio eleitoral muito grande lá, tem 300 mil eleitores, né, na época 200 mil eleitores, né, já tinha eleição em dois turnos, inclusive, Joinville também tinha essa dificuldade, elegia muito poucos representantes é, em função dessa divisão de votos. E muitas pessoas de fora também que vinham buscar votos em Joinville. Aí você lançou a Associação Empresarial de Joinville, lançou essa campanha, Vote por Joinville, e realmente funcionou. Naquele ano acho que o Joinville conseguiu eleger três ou quatro deputados estaduais e mudou bastante, essa, é, é, houve uma condição muito forte nesse sentido. Eu acho, tá? não estou aqui defendendo a minha pretensão, a minha pré-candidatura, não é nesse sentido, aqui eu estou defendendo a questão da representatividade que o município de Mafra necessita. E aí eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. Não vamos desconhecer também, evidentemente, a gente sabe que nós temos aí parlamentares hoje é, estaduais, né, que, que tem trazido algum tipo de recurso para a Mafra também e com certeza eles vão vir buscar um espaço aqui também, só que nós enquanto município nós temos que pensar muito bem essa questão, tá? eu acho que a gente tem que é, realmente pensar com carinho essa questão tá? Tá, Douglas, penso que a hora eu penso que percebo que o momento esse momento é favorável para a gente é, ter esse movimento e, e aí realmente aumentar a chance de isso, claro, o ideal seria não termos muitos candidatos mas sabe que em política é difícil, né, Douglas? Você fazer um acordo, ah, eu não vou agora. Sabe, em política, muito do que se, do que você combina não se cumpre, né? Infelizmente. Infelizmente. Tá? Infelizmente você seria. acha, Celso, que falta uma participação das associações comerciais aqui da região se unirem, um o empenho da parte deles aqui de Mafra, para a gente começar pra alguém encabeçar essa, essa campanha? Olha, eu, eu não assim, é, é, é claro, eu, eu, eu, eu vejo assim, eu sinto, eu não, tenho, não tenho tido contato com todas as entidades, né? Mas a grande parte que eu tenho contato, eu, eu tenho percebido isso. Talvez falta, sei lá, alguém dar esse pontapé inicial, né, Douglas? Né? Esse pontapé inicial. É, eu acho que a imprensa, no caso e você, é fundamental nesse processo, sabe, Douglas? Nesse sentido, tá? Eu acho de você trabalhar essa bandeira. E essa bandeira, como eu tô, volto a falar para você, não é pela minha pela minha postulante por ser um postulante é pré-candidato né Não é nesse sentido mas é no sentido da necessidade da representatividade de Mafra eu, eu, eu penso que, que o momento é agora e há uma boa possibilidade né Celso chegando no fim do nosso bate-papo foi um, acho que um prazer estar com você se puder explanar aí essa essa teus, teus anseios e eu quero te deixar o convite para quando assim você decidir oficialmente né oficializar ali a candidatura que acredito que não devo demorar muito, para a gente fazer essa cobertura, divulgar aí a, a tua, né, o lançamento, o pontapé inicial aí. E não tenha dúvidas, acho que Mafra precisa votar por Mafra, Rio Negro precisa votar por Rio Negro. Nós precisamos fazer as forças políticas e forças ativas do nosso município para frente. Eu queria perguntar para você um pouquinho da figura do seu Cassias, Dr. Cassias, que é uma figura lendária na cidade. Deixa ver. É, gostaria muito de trazer ele aqui para a gente conversar. Eu não sei se é possível devido à idade avançada dele Mas eu sinto que ele foi um grande inspirador para você também Foi, sem dúvida Douglas, assim, ó é, Você sabe como é... Todo mundo sabe que está nos acompanhando o quão difícil, muitas vezes, é fazer política, né? É mais cômodo, muitas vezes, né, Douglas? É, é mais cômodo, muitas vezes é, A gente ficar no nosso canto, viver a nossa vida, né? É menos desgastante muitas vezes, né? Todo mundo que eu respeito muito quem faz política, independente do partido, né? Porque tem a coragem, né, de se expor, de se colocar, né? E eu admiro muito o meu sogro nesse aspecto, né? Douglas? Porque eu tive assim um privilégio, é, um privilégio, né? Claro que é, nós estávamos em uma época de pandemia em 2020 e as dificuldades. Meu sogro hoje está com 88 anos, acabou de completou em janeiro 88 anos está muito bem, a pessoa lúcida, né? assim, uma pessoa com assim, uma cabeça muito boa, e uma coisa gratificante, viu Douglas, para mim dessa campanha também, eu tive várias coisas boas dessa campanha, além de conhecer muitas pessoas, conhecer o município mais ainda, né e pessoas maravilhosas, né e, e o meu reconhecimento até ao MDB, que me deu as condições, colegas, companheiros do MDB que trabalharam muito comigo, acreditaram, e batalharam muito, eu tenho, tenho o meu eterno reconhecimento com, por eles, né? Mas fazer campanha com meu sogro, realmente é emocionante. Para mim, para os filhos, sabe, tá, Douglas. Quando você chega no interior aí, nos, nos, no interior do município, né? Época que ainda não se tinha vacinação e que no interior não era muita prática usar máscara. E, aí eu, eu tinha, eu, eu confesso para você, Douglas, que nessa campanha você puxou um assunto aí que me resgata a essência da minha campanha. A essência da minha campanha era é o que aconteceu. Mas com o medo que eu tinha, com risco. Qual é o risco que eu, que eu pensava? Meu Deus, se o meu sogro pegar Covid, de nada valeu essa campanha. né? Naquele tempo nós não tínhamos ainda vacina. É, muita incerteza. Muita incerteza, pouco uso de máscara no interior. E a outra coisa, Douglas, que eu tinha medo, sabe... É que viessem atacar a minha família. Não que me chamasse incompetente, de, de, de, de, enfim. De, qualquer outra coisa, isso não, isso não me afeta, isso eu não tenho. Mas que viesse atacar a minha família. Né? Que viesse atacar a minha família, meus filhos. né? A gente tinha muito medo disso. E no momento em que isso não aconteceu, e, e fazer campanha com o meu sogro no interior realmente era uma coisa maravilhosa, porque eu chegava e, e muitas pessoas não sabiam que era o, o doutor Cassias. E quando eu chegava no, no, no interior, aí, né? claro, os mais jovens. Os mais jovens não lembram do meu sogro enquanto prefeito, né? Mas o pessoal mais antigo, eles lembram do meu sogro, é um prefeito que todo mundo lembra e lembra bem, pela sua honestidade, pela sua correteza, e do médico também que ele foi, uma pessoa muito humana, sabe? Então, depoimentos como o senhor salvou a minha vida, o senhor salvou a vida da minha filha, a, com o senhor eu tive cinco filhos, sabe? uma coisa maravilhosa, Douglas. Então, era uma coisa emocionante para mim e para o meu cunhado, e o meu filho mais velho, que era muito reticente que eu participasse no processo político, ele teve na, na última semana a oportunidade de sair com o meu sogro e visitar os interiores. E ele voltou e disse para mim, pai, agora eu entendo por que você quer ser candidato. Pai. Eu não entendia porque você nessa fase da vida, por que você estava fazendo isso. Eu entendo agora, pai. Pelo reconhecimento que eu vi que eu, eu votei das pessoas do interior, pelo que ele foi como prefeito, como o que ele foi como médico, eu entendo que você tem uma missão, pai. Você tem que ser candidato mesmo então isso foi muito movimento para mim e para os filhos então assim, é assim aquela coisa para minha esposa para o meu cunhado que participavam sabe da campanha era muito gratificante então é muito legal ver uma pessoa que chega aí ele agora com seus 88 anos na época com 86 anos fazendo campanha Douglas bandeirando na praça né com bandeira na praça ali sabe isso é uma coisa muito legal né e, e é realmente é a família quando a família veio forte para a campanha claro todo o pessoal se mobilizou a medida do possível né mas a família fez muita diferença na minha campanha. Quando entrou esse espírito familiar, e aí é, buscando esse, esse passado, trazendo essa história, a memória da, da atuação do meu sogro enquanto prefeito, enquanto médico que foi também uma pessoa que tendeu, salvou a vida de muitas pessoas, pessoa com muita gratidão, é muito legal, Douglas, eu pensei comigo, valeu a pena. Tanto é que no último dia, antes da apuração da eleição, nós não sabíamos ainda, eu sabia, a gente sabia que estava bem, que a eleição ia ser parelha, já sentia mais ou menos. Eu falei para todo mundo, graças a Deus, terminamos aqui a, como diz São Paulo, né? É, terminamos a corrida, é, combati o bom combate, preservei minha fé, né, do São Paulo fala isso, né? Quando ele estava pronto já para né? é, ser morto, né? Então, assim, e nós também é mais ou menos assim, quando no meio-dia a gente reuniu a família, independente do resultado. A campanha, para mim, já tinha sido um civilizado muito grande. Por quê? Porque nós estávamos com o meu sogro bem, graças a Deus. Estávamos com uma família até é, preservada. E nós teríamos a certeza que se não ganhássemos a eleição, teríamos feito uma grande votação. E mais que isso, teríamos feito uma grande campanha. Eu acho que, para mim, o que ficou mais bacana dessa campanha de prefeito foi a campanha que nós fizemos. O resultado, se tiver a vitória, poderia ter sido. Seria muito legal. Mas ganhar, né, Douglas ganhar na maneira correta. Talvez poderíamos ter ganho essa eleição, sim, mas não com os instrumentos que nós acreditamos que são aqueles que fazem é, que, que coadunam com a nossa o nossos princípios, valores e nosso caráter. Então foi assim que nós Censu, a, a O ser político externo política, virou uma pinga para você já? Olha, é assim, a gente, a, a gente acaba tomando gosto pela coisa, né Douglas? Eu, eu, eu acabei já tomando gosto um pouco pela questão pública, na verdade, desde o tempo que eu trabalhei na Caixa e comecei a me, me identificar bastante com essa área de governo, né? Porque eu atuava muito nessa área. E, e eu vou fazer uma coisa para você, assim, é, algo que me motivava a trabalhar na Caixa, não que eu tenha... Na, a, a, o que me motivou muito a trabalhar na Caixa é o fato daquilo que nós fazíamos pelas pessoas na Caixa. Porque a missão da Caixa é, me, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu me via perfeitamente na, imbuído naquilo. Por exemplo, para mim, está é, um final de semana, de noite, eu viajava, eu, eu, eu, eu, eu tinha muito compromisso à noite. Eu sacrifiquei um pouco a minha família, aliás, muito em função disso, da minha atuação na Caixa. Porque eu era regional, viajava de dia, de noite, inauguração de casa, final de semana. Mas a coisa mais linda que a gente via, na verdade, é quando uma pessoa humilde, Douglas, isso não tem preço, tá? Uma pessoa humilde recebia a sua casa própria e dizia, olha eu imaginei que eu não ia receber minha casa própria. Eu estou com 70, 80 anos e estou recebendo minha casa própria. E as pessoas chegavam a chorar. Então, assim, isso não tem. Então, você quando é um servidor público, né? Porque tem, tem, tem esse espírito também de servidor público, na verdade, né? Porque, na verdade, nós, assim, um prefeito, um deputado, sei lá, ele é um, na verdade, ele é um servidor público, né? Ele, é, ele está a serviço da comunidade. Esse é o nosso real sentido, realmente, de ocupar essas funções aí. Celso, para nós finalizar, queria fazer algumas perguntas e eu queria que você respondesse para mim essas perguntas com uma frase, uma palavra ali. Caixa Econômica Federal, o que, que te representa? Olha, todo o meu sustento financeiro, Douglas. Todo o meu sustento financeiro. Tudo que eu, assim, da parte financeira, a Caixa me proporcionou tudo isso, além de, da parte financeira, um, um enorme grupo de amigos. Vila Rutes. Olha, é a terra onde eu nasci e onde eu pretendo finalizar a minha vida, tá? Porque lá estão meu pai, minha mãe, e é lá que eu finalizo. Mafra. Por, é, Mafra, assim, é a minha cidade, né, Douglas? Assim, por isso que que quis prefeito da cidade, porque eu voltei para Mafra, né? É, porque é a, minha, é a minha cidade, é de onde eu saí, é para onde eu voltei para finalizar a minha carreira. Eu nunca tinha trabalhado em Mafra, mas vim finalizar a minha carreira da Caixa hum. em Mafra. né Então é, é, a minha, é o meu lugar, é a minha, é a minha cidade. Família. Olha, família Douglas é tudo, na verdade, né? é tudo que a gente tem, é toda a estrutura, né? é toda a estrutura que tem, por isso falei que sinto muita falta do meu pai, da minha mãe, mas a família é tudo, graças a Deus tem é uma família maravilhosa, acabamos de falar do meu sogro, tem uma sogra maravilhosa, cunhados, concunhados, pessoas excelentes na família, minha esposa, então é assim uma pessoa maravilhosa também, meus filhos, é tudo que a gente tem, É o, o bem maior que nós temos Douglas é a família. Ser pai... Olha, é uma, é uma coisa, é, é uma é uma maior presente de Deus. Você quando é pai, na verdade, né? aqui eu vou usar um pouco da parte religiosa, né Douglas? A gente não é pai, na verdade, a gente é um instrumento de Deus, né? Os nossos pais foram o instrumento que Deus usou para nos dar vida. E nós somos o instrumento de Deus para dar vida aos nossos filhos. Então eu acho assim que é isso, é uma dádiva de Deus ser pai, na verdade, é uma graça, né? Quem é Celso José Strobel? Celso é José Strobel é uma pessoa assim, que, embora tenha uma idade e já deve 60 e poucos anos, mas é um cara ainda que tem, eu acho que tem missões a cumprir ainda, na verdade. Uma dessas que eu tenho agora, Douglas, mais do que participar com êxito numa campanha, uma pré-candidatura a deputado estadual, é trazer os jovens e as pessoas que estão desiludidas com a política para a política. Esse é o teu sonho, Esse, esse é, é o meu sonho. É mais do que um projeto... É, mais do que uma prefeitura era uma campanha e uma campanha é, bem construída para a prefeitura e, se, e em se ganhando um, um grande trabalho e, e nessa questão agora claro ao mesmo ser deputado sim eu, eu não, a gente não entra nas coisas para perder como foi para você mas nesse momento eu quero além de além disso além de buscar a representatividade que a Mafra tanto espera mas também para a gente conseguir essa representatividade de Mafra eu tenho que trazer também todos os jovens que estão os jovens e as pessoas que estão fora da política hoje isso também é o meu objetivo. Celso, que essa seja aí uma, a primeira de muitas entrevistas que a gente possa fazer e ser eleito, quero te entrevistar lá no legal lá na Assembleia Legislativa. <risos> não legal, né Douglas? Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com você, né? É, me perdoe os que me acompanham, né? Porque a gente quando fala de, de, de vida, de família, né? A gente se emociona, né? Eu acho que não podia ser diferente também, né? A gente tem uma a gente tem esses, essas questões assim que mexem bastante mexe com, a com a gente, uma né? história da gente, né? Mas assim, bacana, obrigado pela oportunidade e a todos os seguidores do Mafra, Mafra Mix né, Que nos acompanham nesse momento É um prazer estar falando com vocês tá? Celso, deixar aqui com você o nosso jornal O nosso jornal impresso, são 2.500 jornais Feitos e publicados E distribuídos lá na praça é, Dos bancos ali do Bradesco ali Distribuído o jornal Com certeza é, é, O jornal ali E tem sido muito bacana Esse, esse momento que a gente está vivendo desejar boa sorte para você. e Conte conosco aquilo que eu precisava. É, eu queria aproveitar para finalizar mesmo, Douglas, parabenizar o teu trabalho, tá? Porque eu sempre digo o seguinte, o desafio, né? Você comentava hoje da dificuldade, né? Dos, de dois instrumentos, é, dois jornais, hoje tá, né? Assim, momento com toda essa transformação. Mas, Douglas, assim, você teve uma, assim, você tem um, claro, um empreendedorismo, na verdade, nato teu também, né? Mas você tem, tem essa capacidade de inovar também, e conseguir se adaptar e acompanhar as coisas, tá? Isso é muito importante, né, dois Então, parabéns pelo teu trabalho, né? É, o, os teus meios de comunicação, as tuas mídias sociais, o teu jornal impresso, né? Eles conseguem atingir um grande número de pessoas, realmente, né? E levam muita informação e se tornam... São importantíssimos para nós. Você comentava, né? Hoje, no mundo permeado de notícias de fake, de tanta coisa... A, a notícia oficial, a notícia verdadeira, ele é muito importante, né eu acho que a gente, pra, dentro de um processo democrático também, é, a imprensa livre, na verdade, é o, no, é o que o Partido Novo também prega, né? a imprensa livre, o respeito às instituições também, é muito importante no jogo democrático também, do Parabéns é, pelo teu trabalho, tá parabéns mesmo. Obrigado, Celso, de coração. Gente, nós ficamos por aqui e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação. Você que nos acompanhou pelo YouTube, tem ali a opção para você deixar os seus comentários. Você que nos acompanha pela web rádio, corre lá para o Facebook, para o Instagram, né, para o nosso YouTube, para deixar lá a sua, a, a sua participação. Celso, agradecer a você e deixar as portas abertas para sempre. Quando você quiser, estaremos aqui. Sucesso, tudo Obrigado. bom. E a gente fica por aqui e volta a qualquer momento com muito mais informação.